Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre prismas, definição, características e tudo mais. Acompanhe aí! Então, estamos aqui. Eu trouxe algumas definições que vocês encontram na bibliografia que a gente está estudando, no livro Fundamentos de Matemática Elementar. Então, eu vou trazer, a partir da definição, eu quero mostrar num software um pouquinho, tentar fazer essa construção. Antes da gente ir para a definição de prisma, propriamente dito, ou prisma limitado, nós vamos definir prisma ilimitado, tá? O que seria um prisma ilimitado? Consideremos uma região poligonal convexa, plana, ou um polígono plano, convexo. A1, A2, AN, ou seja, de N lados, e uma reta R não paralela, uma reta R não paralela, nem contida no plano da região, ou seja, ele vai ter que ter uma inclinação diferente. Chama-se prisma ilimitado, convexo, ou prisma convexo indefinido, a reunião de da, uh, retas paralelas, tá? corrigindo, reunião, das retas paralelas a R e que passam pelos pontos da região poligonal dada. Se a região poligonal for côncava, o prisma ilimitado resultará côncavo. Ok? Vamos... Vou trocar de tela agora. Seguindo a definição, a partir desses elementos que eu já coloquei de forma conveniente para facilitar um pouquinho, eu vou... eu tenho um polígono regular, não necessariamente regular, uma região poligonal de n lados, nesse caso um hexágono, uma reta r. Vejo que esta reta é paralela com uma inclinação alfa e aí a composição de todas as retas que passam por esse polígono, locação nas extremidades mais fácil de visualizar isso. Veja só. E assim por diante, eu posso projetando por dentro, só mostrar como é que fica. Então aqui eu fiz segmentos de reta, mas pela definição são retas que vão passar por esse polígono e ele é aberto porque esses segmentos aqui não são segmentos, são retas, tá? Eles não são limitados. Então, aqui definimos, chegamos na definição, a construção do prisma. Alguns elementos, vou retornar aqui. Então, alguns elementos. Uh, um prisma ilimitado, convexo, possui N arestas, N diedros e N faces, que são faixas de plano. Veja só, uh, n arestas de edros e faces. Retornando lá, então, veja aqui. Deixa eu dar um zoom nisso aqui. Então, eu tenho n de porque cada encontro de cada face aqui vai ter um diedro e vai corresponder ao mesmo número de, de lados e de, de arestas desse polígono. N faces, que serão essas faixas de... Vou retornar aqui, opa. Que são... Faixas de plano e as N arestas, certo? Aqui temos a definição de prisma aberto. Não vai ser a mais usual, mas a partir dela nós vamos partir para a próxima. Tá? Então trocando aqui de página os slides, aí sim entramos para a definição de Prisma. Okay? Novamente eu vou partir aqui da definição, depois nós fazemos a construção ali no software. Um prisma limitado ou apenas Prisma. É um sólido geométrico formado pela união de todos os segmentos de reta congruentes e paralelos a um segmento dado PQ. Veja que agora não é uma reta R, é um segmento PQ chamado de segmento de reta suporte, com uma extremidade nos pontos de um polígono fixo, não paralelo a PQ. Desta forma, o sólido formado é um poliedro com duas faces congruentes e paralelas chamadas de base, e cujas faces, demais faces, chamadas faces laterais, são paralelogramos. Novamente eu vou voltar para o software. Aqui está. Então, voltamos para o SketchUp, agora eu pego, um, uma outra estrutura já mais ou menos pronta para a gente criar a definição, ou seguir de acordo com a definição. Então eu tenho dois planos paralelos aqui a, a, o segmento PQ eu não consegui colocar o, os pontos P e Q que estão nesses planos paralelos mas essa aqui é o meu segmento PQ suporte tá? meu segmento de reta suporte para a criação dos das demais, dos demais segmentos ele na verdade é o que determina se o meu prisma vai ser reto ou vai ser oblíquo então nesses dois planos eu vou ter um vou fazer aqui a base com um tá seis, vou fazer um pentágono agora, tá? Então eu vou traçar um pentágono aqui. E veja aqui, eu preciso que este, então, essas retas que vão ser limitadas por esse outro plano sejam paralelas a essa outra. Então eu vou copiá-los para que não tenha problema e a gente, então eu vou copiar aqui vou copiar este copiando este, eu vou colocar só nas extremidades mas depois eu fecho aqui eles vão tocar automaticamente, como ele tem o mesmo tamanho, eu fiz uma cópia ele vai tocar nestes outros aqui vou fazer até a essa ligação. O que vai acontecer? Tá se autocompletando porque ele realmente é plano. Pronto, tá? E assim, se eu for completar com esses feixes aqui pelo meio, ele, a ideia é que ele seja sólido, tá bom? Então, apesar de parecer oco, é que ele está transparente aqui. Aqui eu tenho um prisma, como essa reta, nesse caso, na ocasião eu fiz, ela é perpendicular ao plano, então este prisma é reto, é um prisma de base pentagonal e reto. Se ele fosse, tivesse uma inclinação, todas as retas deveriam ter a mesma inclinação, então está definido o prisma. Uma outra forma de a gente definir um prisma é a partir da definição de Prisma ilimitado, porque aí essa outra definição parte do princípio tendo um prisma ilimitado. O prisma limitado vai ser a região determinada entre duas secções paralelas. Então veja, duas secções paralelas determinam um prisma limitado. Então é uma outra maneira, uma outra forma de deduzir essa... de, de criar essa definição. Tá bom? Então, vamos seguindo adiante. Trocando aqui de página. Falando um pouquinho dos elementos do prisma. Tá? Uh, então, dado um prisma qualquer, limitado, né? Quando eu falar apenas prisma, então, subentende-se que é um prisma limitado. Ele possui duas bases congruentes base aqui em cima e embaixo, então, esse polígono que determinou o formato do prisma são as bases, n faces laterais ou paralelogramos, ele vai ter assim, se for um pentágono então terá cinco paralelogramos ou faces laterais, se for um triângulo vai ter três faces laterais e assim por diante, e um total de n mais dois M mais duas, faces. Quando eu falar apenas faces, subentende-se todas as faces do poliedro. Agora, quando eu falar especificamente faces laterais, aí vão ser os, uh, esses quadriláteros, os paralelogramos das faces laterais. Uh, N arestas laterais. Arestas laterais são essas. Tá? Como aponta a figura. 3N arestas. Ou seja, se eu tenho na base um hexágono, por exemplo, eu tenho 6 aqui, mas por consequência eu vou ter 6 laterais e 6 na parte de cima, por isso 3 vezes o número de arestas da base. Né? E 3N diedros, da mesma forma vou ter 3N diedros. Tanto nas laterais como na base, formando com a base cada face, né? Um diedro e depois em cima a mesma coisa. E aí, dois N vértices. Ah, lembrando que, então, vejo que eu vou ter N vértices aqui na base e N vértices aqui em cima. E da mesma forma, dois N triédros, porque eu tenho a mesma quantidade de vértices, eu vou ter de triédros. Tá, aqui um triédro, outro e assim por diante, até os, os seis da base, mais os seis lá em cima. Ou seja, ele vai ter N possibilidades, N triângulos. Ok? Vamos para a próxima. Continuando o nosso estudo aqui. Então, falando só um pouquinho sobre a altura: a altura é a distância entre os planos que contém as bases. Então, aqui nesse caso, nesse. Paralelepípedo aqui, reto é essa aresta lateral é a própria altura mas tenha muito cuidado quando ele for oblíquo, desse jeito aqui porque a altura é a distância entre os planos que contém essa base se eu consigo fazer uma linha reta aqui, fica melhor isso, então vai ser essa distância aqui ela é diferente dessa distância aqui, não vai ter a mesma medida da aresta então tenha cuidado quando ele for oblíquo Normalmente isso aqui cai uma relação no triângulo retângulo, né? A gente vai ter um triângulo retângulo aqui para calcular essa altura. Nós podemos ter secções num prisma. A definição dessa secção é intersecção do prisma com um plano que intercepta todas as arestas laterais. Então toda vez que eu tiver uma intersecção com um plano que intercepte todas as arestas laterais, nós vamos ter uma secção no prisma. Quando essa secção for uh, paralelo à base, então nós dizemos que ela é uma secção normal ou secção reta. E aí, sobre as superfícies, eu já falei um pouquinho, nós vamos ter a superfície lateral, que é a reunião de todas as faces laterais. E aí, a superfície total, que é a reunião da superfície lateral com a soma das bases. Ok, pessoal. Então, sobre prismas, por enquanto é isso. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais!